Oi, aqui é o Túlio e eu vim te apresentar agora a Hector Delivery, o seu novo cardápio digital e um poderoso painel para você gerenciar os seus pedidos. Está na hora de você dar um upgrade na forma como você vende e recebe. Esqueça os longos atendimentos por telefone e mensagens manuais no WhatsApp. Deixe para trás sistemas antigos e pouco intuitivos. Eu vou te apresentar agora uma plataforma totalmente online que vai revolucionar o seu negócio e fazer você faturar ainda mais. Nunca mais perca o controle dos seus pedidos por falta de informação ou até mesmo notificação. O Hector avisa pedidos recebidos, pedidos cancelados, pedidos em abertos e pedidos que saíram para entrega. E que tal você visualizar os pedidos diretamente no mapa em tempo real? Com o Hector isso é possível. Você visualiza os pedidos agrupados por localização, facilitando assim sua logística e rota de entregas. Você já deve ter ouvido a expressão "informação é tudo", não é? Aqui na Hector nós levamos isso muito a sério, acesso histórico do seu cliente, o perfil e até mesmo a frequência com que ele realiza pedidos em seu estabelecimento. Pensando em agradar cada vez mais os seus clientes, com a Hector você pode criar cupom de descontos e até mesmo frete grátis. Essa estratégia funciona muito bem e os clientes amam. Aproveite para encantar e dar aquele up nas suas vendas. Pesquisas mostram que os clientes preferem comprar e pagar online. É muito mais seguro, cômodo e rápido para o seu cliente e para o seu negócio. Afinal, você oferece uma forma a mais de pagamento para o seu cliente e evita que maquininhas e dinheiro circule pela cidade. Um outro ponto positivo em utilizar o Hector é manter seu cliente atualizado. Sempre que você atualiza o um status do seu pedido, ele ficará sabendo. Ele receberá notificação pelo painel web ou diretamente pelo WhatsApp. Legal, né? Agora falando um pouco mais sobre análise de gestão, com Hector você pode tudo isso e muito mais. Visualize os pedidos do dia ou de um determinado período, ticket médio, formas de pagamento e bairros mais atendidos. Tudo isso com comparações de períodos anteriores e gráficos simples. Assim você consegue visualizar todo o desempenho da sua loja e está com todas as informações na palma da sua mão. Faça seu cadastro e utilize por 14 dias totalmente grátis, sem compromisso, sem pegadinha e sem cartão de crédito. Basta realizar o cadastro e começar a utilizar. Que tal?